Esse é o novo Onix Joy, agora perdendo o nome Onix e ficando apenas conhecido como Joy. Agora nessa nova versão, a carroceria é a mesma do LT e do LTZ da geração anterior, aposentando aquela carroceria antes do facelift que o Joy possuía. Essa versão possui pacote Black. Esse pacote adiciona a gravata da Chevrolet em preto, maçanetas externas na cor do veículo, coluna adesivada em preto fosco, Acabamento em Black Piano em torno da grade dianteira, mas não a grade toda Faróis possui uma máscara negra e assinatura em LED Mas esse LED não funciona como o da LR. esse LED funciona em conjunto com a luz baixa Rodas de 15 polegadas e agora conta com calotas em tonalidade escurecida, apenas na versão Black Retrovisores em Black Piano, essa versão em específico está na cor cinza steel com o um pacote Black, o Joy sai por R$ 48.390. E como essa versão possui pintura metálica, ela sai por R$ 49.840. Na traseira também conta com logo em preto. A abertura do porta-malas é elétrica, com acionamento na chave ou internamente. porta-malas permanece com as mesmas dimensões. Só perdeu o acabamento nas laterais, ficando um pouco mais simples. O step é temporário, com as ferramentas logo acima. Apesar de possuir carpete, possui tapete de borracha como acessório e pode ser adquirido à par. Com a vantagem que a parte interna do banco traseiro ainda permanece acarpetado. Conta também com top tether e isofix. Lembrando que essa versão possui três estrelas nos testes do latim NCAP. As portas possuem acabamento em plástico simples, mas com texturas diferentes. E com um bom porta-objetos, além de dupla vedação. Os bancos mantêm a mesma padronagem. E com costura aparente no tecido O que dá um bom aspecto ao acabamento do veículo O volante permanece o mesmo modelo já conhecido O painel permanece o mesmo E até a cor laranja ainda permanece Conta giros permanece analógico Velocímetro digital E marcador de combustível também digital Ressalto a falta do marcador de temperatura Possui avisos de atar cinto E computador de bordo com as funções básicas Hora, temperatura temperatura e distância percorrida e não conta com aviso de pressão dos pneus e o acionamento no próprio painel do computador de bordo não é nada ergonômico possui apenas preparação para som o painel é igual ao que já vinha da versão anterior ar-condicionado de série os vidros elétricos voltaram com o comando no console central como nos primeiros Onix logo no lançamento plásticos com os mesmos toques que a versão anterior já utilizava. porta-luvas continua com a tampa abrindo para o lado de cima, o que é bom, pois não incomoda o passageiro do banco dianteiro. Retrovisores com controle manual e interno e parasol conta com espelho para passageiro. Câmbio mecânico de 6 marchas que ajuda na economia de combustível. Controles do farol permanece na mesma posição. Opcionalmente, pode ser adquirido na concessionária o sistema multimídia com uma tela semelhante ao MyLink 2, da versão LT, mas sem as funções do OnStar. De fábrica, não vem com kit multimídia nem como opcional. Esse item é adquirido à parte na própria concessionária. Essa multimídia mostrada é da versão LT, apenas como exemplificação. Pode ser adquirido também um rádio convencional, no tamanho de 1, na concessionária como acessório original. Na parte traseira, vidros com acionamento manual, mas opcionalmente pode ser instalado elétrico. Conta com cinto de três pontos e encosto de cabeça para os três ocupantes. Tem bom espaço considerando o porte do carro. As portas traseiras têm um bom ângulo de abertura, o que facilita o acesso dos passageiros. O motor permanece o mesmo do Joy anterior: 1.0 de 4 cilindros, com 80 cavalos e 9,8 kgfm de torque de fácil manutenção e baixo custo. Esse é o novo Joy, sem grandes novidades, considerando a versão anterior. Embora é o carro de entrada da marca, vale lembrar que por um pouco a mais, você pode adquirir o novo Onix na versão de entrada, que já possui uma nova plataforma, além de ser mais moderno.